Então, efetivamente, nós temos uma oportunidade, com a Conferência das Partes, agora em Glasgow, de atender a esse chamado a ação, que é colocado muito claramente no relatório do, do IPCC. Nós já passamos da etapa onde ações individuais pudessem ter algum impacto significativo a nível global. Nós estamos num estágio de uma emergência climática tão séria que somente políticas públicas fortes e imediatas, implementadas de maneira coerente, pode ajudar o planeta a sair desta situação. Essa ação ela envolve eixos importantes, uma transformação da economia, sobretudo a nossa matriz energética, ela envolve trabalhar as ações de mitigação, que sejam reduzir as emissões e aumentar o sequestro de carbono e ao mesmo tempo, considerando que esses impactos eles vão se propagar nas próximas décadas, nós temos que olhar também a questão da adaptação. Primeiro é descarbonizar a geração de eletricidade, né? basicamente é, fechando as usinas termelétricas que hoje ainda rodam a petróleo, carvão ou gás natural, por energia solar ou energia eólica, que hoje tem preços muito competitivos com a geração da queima de combustíveis fósseis. Então as cidades elas vão ser também uma parte importante para olhar essas soluções. Por quê? Porque uma vez que você constrói uma cidade, vamos pensar na nossa maior cidade, São Paulo, não é uma mudança instantânea, você mudar uma infraestrutura que foi colocada para durar décadas. Então, é muito importante para ver como é que a gente reformula o que já está construído e ao mesmo tempo estabelece novos padrões de ocupação do espaço urbano. Outras medidas, por exemplo, é do ponto de vista de municípios com transporte sustentável, nós precisamos deixar de queimar combustíveis fósseis para automóveis e ônibus com eletrificação rápida da frota automotiva na América Latina. Então são medidas simples, efetivas e que são necessárias e serem implementadas no curto prazo. E aí é muito importante considerar a questão da equidade, porque grupos sociais, países, vão ser mais vulneráveis que outros. E da COP26 esperamos duas coisas principais. O primeiro é o estabelecimento de um fundo financeiro de pelo menos 100 bilhões de dólares por ano para auxiliar os países em desenvolvimento a implementar políticas de redução de emissões e implementar programas sérios de adaptação às mudanças climáticas. E a segunda questão é fazer com que a, as reduções necessárias para mitigar a emissão de gases de efeito estufa se transformem em obrigações dos países. Nós precisamos de políticas públicas fortes, nós precisamos de um sistema de governança global que leve em conta as necessidades da população e não as necessidades do lucro financeiro de alguns poucos conglomerados industriais. Governantes precisam fazer o seu de net zero uma parte integral de seus compromissos de, compromissos de Paris. Eles precisam financiar e suportar os países de desenvolvidos de para se adaptar à mudança climática, como prometido under the Paris Agreement. They must decarbonize faster. They must restore natural systems that draw down carbon, cut out methane and other greenhouse gases faster. And every business, every investor, and every citizen needs to play their part.